Para contextualizar o episódio de hoje, teremos que passar por um dos piores momentos da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, desencadeada por Adolf Hitler, que depois se juntou ao Japão e à Itália, formando as potências do eixo, a Segunda Guerra Mundial se arrastou por seis longos anos e levou muito prejuízo econômico e, principalmente, de vidas humanas. O balanço da Segunda Guerra Mundial é muito triste. Em números aproximados, foram 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos, a um custo estimado de 1 trilhão e 385 bilhões de dólares. Mas, com certeza, os estragos teriam sido maiores se Alan Turing não tivesse entrado na história. Alan Turing nasceu em Londres e desde cedo mostrou a sua genialidade, sendo reconhecido por muitos dos seus professores, mas nem tanto por outros. Mas isso não o intimidou. Ele foi matemático, criptoanalista, lógico, filósofo e biólogo teórico, além de cientista da computação. Uma máquina de criptografia chamada Enigma, criada pelos alemães, tirava o sono da inteligência aliada. Segundo a história, o código dessa máquina era considerado inquebrável. Ninguém sabia onde, quando e nem que horas os alemães iam atacar. Alan Turing criou uma máquina que criava configurações para a máquina Enigma. Dessa forma, o código da Enigma foi quebrado e Alan Turing salvou aproximadamente 14 milhões de pessoas e antecipou o fim da guerra em dois anos. Este fato acabou virando um filme chamado O Jogo da Imitação, que eu aconselho que todos vejam. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Alan Turing foi trabalhar com mecanismos computacionais e acabou desenvolvendo o Mark One, computadores de Manchester. Alan Turing acabou sendo condenado à castração química, pena alternativa à prisão, por ser homossexual, que na época na Inglaterra era crime. Ele acabou morrendo em 1952 por ingestão de cianeto, não se sabe se foi suicídio ou se foi ingestão acidental. Em 2009, o primeiro ministro britânico Gordon Brown pediu pública e oficialmente Desculpas a Turing, em nome do governo britânico, pela maneira terrível como foi tratado. Em 2013, a rainha Elizabeth II concedeu perdão póstumo a Alan Turing. Devido a esse movimento em favor de Alan Turing, mais de 75 mil homens que tinham sido condenados pela lei da indecência grosseira foram perdoados no Reino Unido. Alan Turing é considerado o pai da computação moderna e merece todo o nosso respeito, admiração e reconhecimento pelo cientista e pelo homem que foi. Claro que existem outros cientistas que ajudaram no desenvolvimento dessa poderosa ferramenta. Douglas Engelbart, John von Neumann, Steve Wozniak, Steve Jobs, entre muitos outros. A tecnologia da informação e comunicação se desenvolveu muito rápido no século XX, e para o século XXI ainda há muitas novidades. Se você gostou desse episódio, dá o seu like, curta o nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. Até o próximo episódio.